Vamos lá, vamos fechar, vamos desistir não Vamos que vamos, então Vai, vou, vou dar um Star Player Pra vocês aí, então oh, lá, isso. Nossa, olha esse, esse Parzival, mano É o seguinte, mano, última partida pra fechar hein? Parzival, vamos levar O Parzival falou que ele tá ganhando todos os, os Star Power, Star Power não Estrela do jogo aí, o cara zica, craque, O cara que é pago melhor no time Ele quer ajudar a gente a também ganhar Esse sabor aí, que então, um pouquinho de gosto aí. Vamos lá Deu bom, hein? É, essa daí parece que já foi, né? Só nós puxar do para pra gente matar. Vamos lá. Nossa, se puxa. Esse aqui eles caras estão tá meio presos, né? Não quero falar nada, não, mas. Ah! Ó, o primeiro robô já tá subindo. Pra bater bem ali, vamos ver como vai ser. Se é sem... Os caras vão derrubar sozinhos, sem eu? Não, vamos esperar. Vou abrir aqui. Vamos lá. Boa. Boa. Nossa. <risos> Se pega. Boa. Se pega na caixa Se pega na cacheta. Pegou no puxão que eu erro na partida. Nossa, que absurdo, né? <risos> Coisa Deus. de outro mundo. No meu, quando eu acerto dois, eu falo: Aí é absurdo. Eu falo: Caraca, acertei dois. <risos> vamos lá, vamos lá. Agora é a hora. Agora é hora de fechar, hein? Meu Deus, já morri, já. Os caras já me derrubou. Meu Deus do céu. Vamos ver se os caras vão levar isso aí. Pode ir, Rebol. embora, vamos levar, vamos levar. Os caras vão levar sem eu, ó. Triste essa vida de, de cara que. <risos> eu mudei o negócio sem ver, ó. É uma doideira. Meu Deus do céu. Olha lá, moleque. Olha lá, olha lá, olha lá, olha lá, olha lá. eu. Vem que o Parzival falou que ia é deixar a gente levar, né? É, Meu Deus. Eu. Vai, vou, vou dar um Star Player pra vocês aí, então. O Parzival é monstro. Que beleza, que beleza. Conseguimos, conseguimos aí, ó. Que beleza. Uma doideira final, você conseguiu, parabéns, você ganhou sua vaga na próxima etapa do campeonato de Brawl Stars Confira suas mensagens Para obter aí a sequência do, do, do negócio do barato louco Ó, deixa eu mostrar pra galera então que chega quando você ganha Quando você ganha vem isso aqui, ó Você venceu o, o desafio do campeonato, que incrível Para continuar sua jogada rumo ao campeonato, clique e tal Aí você vai em ir ali Já consegue se inscrever, inscrever seu time lá E aí você consegue... Da sequência na segunda fase. Parziva, você é monstro, moleque. Só consigo falar isso pra você, irmão. Valeu, rapaziada. Tamo junto. Você é monstro Zico. sagrado. Você Precisa é tipo Zico, irmão. Você né? é Sou louco. Cada dia mais fã. Cada dia mais fã. Não tenho o que falar, mano. O moleque joga demais, mano. Parsiva é joga muito. Humildade pura. Sempre dando aquela força positiva. Humildade pulmona, pura, né? é verdade. Pô, obrigado, Parziva. Valeu mesmo pela. O cara veio de última hora pra salvar a gente aqui. Liberou e conseguiu ajudar a gente a fechar. Exato. Valeu, Parziva, tamo junto, valeu, moleque. Tamo junto, mano. Nice. É nóis. Reboleira, valeu, moleque. Deu bom, Tamo hein? junto, Mais um. Bruno. É nóis. Valeu, galerinha. Deu bom. Mais um pra nós. Agora vamos que vamos. Agora a gente vai fechar na conta secundária com o Alan também. Alan, e aí vamos que vamos. Então é isso, manos. Ó, deixa eu ver quem é na sequência. Deixa eu ver quem é na sequência. Clashion. Clashion agora vai fazer uma live também. Com o desafio do Mundial, então todo mundo vai lá pro canal do Clashion E já vai assistir lá, porque ele vai fechar lá também Então agora Clashion na sequência pra vocês E aproveitem aí, curtam esses, esse dia de muito campeonato Eu acho que todo mundo tá fechando ao vivo, então tá da hora demais Beleza? Muito obrigado a todo mundo aí, tamo junto, valeu, valeu Parziva, valeu Reboleira Valeu, é nóis. Tamo junto, manos, é nóis, abraço, falou uh. Ha, uh -huh.